Olá educadores, esse é o tema 07 né, da unidade 02, último tema da unidade, finalizando essa questão da rotina de estudos do aluno, tá? É, o tema 07, técnicas para estudar melhor. Primeiro você vai ter que averiguar com o aluno quais são as técnicas que ele usa, não é o método que ele estuda, quais são as técnicas. Ah, ele faz resumo, fichamento, é, se ele sublinha, se ele ah, faz marcações, enfim. E aí, eu geralmente faço algumas ponderações, né? Eu sinto com o aluno e converso. Olha só, tem a técnica que você pode fazer o fichamento, né? Só que aí a gente vai desenvolver o fichamento mais tarde. Você pode fazer marcação, mas esse o material é seu, <risos> se for livro da escola, não pode fazer marcação porque tem um colega que vai usar o livro novamente, né? Se for escola pública, geralmente o livro passa para duas, três séries depois. Se for particular, também não é bacana fazer riscar o livro porque você pode doar para alguém que precisa, então, né? Mas se for um material fotocopiado na seu, enfim, ou for um livro seu que você vai utilizar que você não vai doar para ninguém, você pode fazer suas marcações à vontade. E aí eu estimulo através de um texto para desenvolver a técnica Pomodoro. Como é essa técnica Pomodoro? É a técnica que você estuda em blocos de 25 minutos e descansa em 15 ou descansa em 30 e ir fechando um ciclo de no máximo 1 a 2 horas ali, tá certo? E aí ele vai ter que desenvolver essa técnica, né? estudar em casa. Você fomenta que ele faça isso em casa e depois ele dá o resultado para você. Outra técnica que não é uma técnica bacana para estudar, mas né, para aprender, mas uma técnica para você memorizar é os mnemônicos. Eu não fomento que você é, estimule o aluno a decorar, não. Mas a gente sabe que, quando, geralmente em Direito, tem muito isso, que eu sou professor de concurso também, em Direito, em, em Física, a gente tem as fórmulas, então tem coisas que a gente realmente não tem que aprender para o que serve, que você quer estudar, mas também tem que decorar. né? Por exemplo, eu tive um professor de Geografia, né? que ele brincava sempre, e falava assim, a diferença de latitude e longitude. Aí o professor qual a diferença de latitude e longitude? Eu era sétima série. Aí ele falou assim, ó, latitude lembra latido, latido lembra cachorro, cachorro anda na horizontal. Decorei, acabou, não tem pra de correr. Por mais que eu, não, eu, não, eu saiba a teoria, mas eu não sabia atrelar um ao outro, ó, na hora confundia. É igual aquela fórmula do, do deslocamento de espaço, né? S igual a SO mais VT, eu cito até no vídeo deles. E aí eu falo também ne, ne, nesse tema sobre a sala de aula invertida, através de... os textos são todos retirados de... de, de de sites de, de notícias, sites, claro, renomados, que eu li, revisei, observei para ficar mais acessível para a linguagem do aluno. E aí tem um site né, que fala sobre sala de aula invertida de uma forma bem sintética, mas no seu material de professor tem um texto falando sobre sala de aula invertida. Isso no início do material didático, do guia didático, no caso, e também nesse tema também eu tenho um texto para vocês lerem. E aí a ter uma questão para o aluno refletir sobre a sala de aula invertida e eu deixo uma atividade para que o aluno desenvolva em casa. Ou seja, ele começa a compreender o que é a sala de aula invertida. Ah, mas Matheus, eu já estou aplicando isso desde o início do curso que você falou que era para aplicar. Sim, tudo bem. Mas ah, o aluno ele tem que ter consciência de como desenvolver isso na sala de aula invertida. Alguns alunos, quando eu apliquei essa tarefa, na outra aula posterior chegaram, professor, você está trabalhando com isso aqui com a gente, né? Eu falei: é. Eles perceberam. Então, ex-alunos estão antenados. Então, o um aluno que estiver antenado vai perceber. Quem não, você pode falar: não, olha, o esquema que a gente trabalha aqui é de salário de aula, aula invertido. Ou seja, você tem acesso primeiro ao conteúdo, a gente fomenta que você tenha acesso ao conteúdo, você analisa o conteúdo, depois você pega esse conteúdo e traz para a sala de aula respondido ele pensado, ele analisado, e aqui a gente gera o debate. Então a ideia é essa, que o aluno já comece a atribuir sentido ao que ele está estudando, tá certo? Então a gente finaliza assim a unidade número 2, com o tema número 7, e a gente vai começar a unidade número 3, com o tema número 8, que vai ser fontes de informações e seus tipos. Até o próximo tema. Tchau, tchau.